Muito bem pessoal, muito bem, chegamos com mais um vídeo para você. Você que já é inscrito no canal do professor, é, chegamos com mais um vídeo aí, né? Agora você pode ver aí nosso WhatsApp, logo na capa aí de entrada, é, se você precisar falar comigo, é só adicionar aí e entrar em contato comigo, que estarei com o maior prazer atendendo você, né? Principalmente você que é nosso cliente, você que quer montar sua rádio, entre em contato conosco, estaremos aí à sua disposição. Não se esqueça de se inscrever no canal e também é, dar aquele joinha todo especial aí nos ajudar, tá bom? Vamos lá, vamos para mais um vídeo. Muito bem, muito bem pessoal, estamos de volta, né? estamos de volta com você é, e hoje aquela aula completa né? é aquele curso completo como você montar a sua própria rádio online. Com site e tudo, né? Evidentemente é, tem aquelas taxas que você vai precisar pagar que não tem como se livrar. Mas não é igual antigamente. Né? Antigamente você pagava aí uma, um, uma taxa enorme para poder fazer essa montagem para uma empresa montar. Ainda tinha é, taxa de administração, hoje apenas a taxa do stream e o registro do site, é aquele famoso www, que lá não tem como você fugir. Né? é Você que sempre sonhou em ter a sua própria rádio, é, para poder falar com o mundo, né? é, pelo mundo afora, chegou a hora de você sonhar, não, sonhar? não é a realizar o seu sonho. O que, que eu vou precisar para montar essa rádio, professor? Muito bem, você precisa de um computador, no mínimo 2 GB de memória, é, uma mesa, no mínimo 7 canais estéreo e o um cabeamento, né, para você ligar o computador até na mesa. Dois microfones, não precisa ser dos caros, não pode ser dos mais é, ou dos mais simples. O que mais? É... E é só isso, né? É só isso. Dois microfones, um computador, dois GB de memória no mínimo e também é, os microfones, tal, tal, tal, tal. Muito bem, é, vamos lá, vamos que vamos. É, é claro, né? você vai ter que comprar o sinal de string, né? Que você pega de uma geradora de sinal. Né? No caso, eu tenho aqui é, a geradora de sinal, seja hosting. É, eu tenho já o string em mãos, né? Que vou fazer a demonstração. Eu vou montar uma rádio e vou demonstrar para você passo a passo como que você vai fazer. Este é o painel do string, se você comprar é do professor aqui, né? Vai ser igualzinho. Se você comprar de outra empresa, eu já não te garanto que vai ser igual. É mais ou menos igual, né? O nosso é desse jeito aqui. Aqui é muito simples. É o painel que você receber, inclusive, é, vai estar tá desse jeito aqui. Ó. Eu vou, é, você não leva em conta o que você viu ali. Eu vou desligar ele aqui. É, é isso aqui Eu vou te falar Quando você precisa Ele não obedece sinal aqui né Mas é só esse probleminha Quando ele é novo ele é assim mesmo Deixa eu ver aqui Acho que agora deu certo Tá Quando você é, Quando você receber ele Vai estar tá desse jeito aqui Simplesmente Primeira coisa que você vai fazer Você vai vir aqui Gerenciar música Vai ter Este painelzinho aqui Tá vendo aqui ó o que é isso aqui? Cachê de música? Não, isso aqui você não vai levar em conta não, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu, deixa eu só, deixa eu só deletar isso aqui. Pronto. É, a hora que você entrar nesse painel aqui vai estar desse jeitinho aqui. Então, primeiro, nós vamos fazer uma pastinha com o nome Rádio Recanto. Da Saudade. Esse é o nome da rádio que eu estou montando, né? Da Saudade. Mas você vai colocar o nome que você escolher da sua rádio. É, vai, vai colocar o nome que você escolheu aí para a sua rádio. Que vai ser registrada também. Vai chegar o momento que eu vou ensinar você a registrar. Da Saudade. Isso. Ok, né? Você pode ver lá que criou, né? Rádio Recanto da Saudade. Vamos criar mais uma pasta que nós necessitamos de duas. Essa aqui você escreve apenas vinhetas. E vai as suas propagandas. Ok. Aqui você vem aqui e atualiza. Agora você vem aqui em cima, informações. Informações. Pronto, vamos ver se criou aqui, aqui você vai gerenciar gerenciar músicas, tá vinhetas e, e rádio, né? vamos clicar em cima da rádio, que essa aqui vai as músicas, vamos colocar, opa, não eu cliquei em lugar errado aqui, enviar músicas, vamos pegar algo da saudade, eu tenho aqui, Rádio Cravinhos, Canções Esquecidas. Será que alguma coisa tem de bom aqui? Tá, eu vou colocar essa pastinha aqui, que é de um CD antigo. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vamos pegar essas músicas, clicar OK. Já está indo para dentro da pasta de música, olha lá. Olha como é que é rápido. O sistema é bem rápido, né? Tá, foi pra dentro da pasta lá. Agora, você vai vir aqui e atualizar. Aqui, você vem aqui nesse cantinho aqui, ó. Você vê que volta ao normal, né? Vamos clicar na vinhetinha agora e colocar algumas vinhetas. Vou colocar algumas vinhetas para que possamos fazer a demonstração, né? Vamos ver onde é que nós temos vinhetas aqui. Só para você fazer uma base, como que fica. Essa é a terceira vez que eu estou gravando, né? As outras vezes eu errei. Vamos colocar essas duas aqui, né? Aí vamos colocar as duas na pasta de vinheta. Novamente você vai vir aqui e atualizar. E aqui informações. Tá vendo aqui, é, gerenciar playlist, aqui eu já tinha feito as pastas, tanto da música como das vinhetas, então você, mas no caso, deixa eu ver aqui, no caso quando, eu vou, é, eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir aqui. Que eu, que, que eu fiz aqui? Não, eu fiz errado. Remover e remover. Pronto. Quando você vir para essa, essa parte aqui, é, o seu vai estar tá desse jeito. Então você vai fazer uma nova pasta. Nova pasta aqui: rádio, recanto da saudade o que que acontece aqui você vai vir recanto da saudade né, clicar aqui em cima aqui deu esses vermelhinhos aqui, mas é que você tem de re renomear as músicas antes de colocar eu no caso não renomeei é, nós estamos aqui numa aula né? inclusive um pouco apressado, mas não tem problema é, somente os azulzinhos vai funcionar Quando você for colocar as músicas Você renomeia, não coloca acento E não coloca til é, Não coloca qualquer tipo de acento Para que não aconteça isso Para ficar vermelhinho assim Então vamos adicionar aqui Adicionando aqui, você baixa Salvar Salvou, né? Então vamos ligar agora o string Olha aqui ó. Vamos ver Aqui você puxa aqui, Recanto da Saudade. Recanto da Saudade. Vamos ligar. Tá, mas aqui o que, que acontece? Tinha vinhetas também, você bem lembra, né? Então vamos fazer mais uma pasta aqui para as vinhetas. Para atualizar das as vinhetas lá, né? Vinhetas. Agora sim, vamos atualizar as vinhetas também. Olha aqui, ó. Pronto. A vinheta também deu o mesmo probleminha, devia ser renomeado, mas tá bom. Só uma funcionou, ok. Salvar. Pronto. Salvou. Agora sim. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos puxar aqui. Primeiro... Antes de configurar, você vem aqui remover vinhetas. É só para tirar o conflito do stream. E remover hora certa. Agora, você removendo. Agora sim, você vai vir aqui e configurar de novo hora certa. A cada... Vou colocar aqui a cada quatro músicas. Tá, e vinhetas. Você puxa aqui, vem aqui na pastinha de vinheta. São duas vinhetas. A cada dez músicas. Isso. E agora, você simplesmente, você vem aqui e inicia a transmissão. Tá, como o DJ é novo, vamos desligar ele aqui, para não dar conflito. Reiniciar. Ligar novamente, né? Vamos conferir aqui, 32 KBPF, a CC Plus, ligar novamente. Esse aqui é o painel Seja Hosting, tá? É pra você que trabalha com Advance Host, é outra configuração. Pronto, vamos lá, vamos conferir aqui se sai o som. Se tá funcionando legalzinho. Vinheta, se configurar. É um som espetacular, né? Maravilha, é isso aí gente é Muito bem, painel configurado Parcialmente, né tem umas outras coisinhas é, Que precisa ser configurado Aqui você vai achar aqui o local de fazer o aplicativo Play Store é, Se você trabalhar com a gente Isso aqui é combinado fora a parte é né, uma taxa fora a parte que você combina E a gente faz e, e estaciona lá no Play Store né, Não tem outro jeito Aqui Sistema de proteção contra vírus, contra o seu painel. É, aqui, os players. Né? Você pode escolher aqui o play que você quiser para colocar. Você só vem aqui, copia. Copia e coloca lá no site. Daqui a pouquinho nós vamos ensinar como. e Deixa eu ver aqui o, o que mais. É, migrar músicas. Sistema de migração que vai estar em outra aula né? Ensinando como você migra. É, deixa eu ver aqui mais aqui. É, deixa eu ver aqui. Hora certa eu já ensinei. Como é que faz. E agendamento de playlist em outra aula Nós vamos... E aqui já está funcionando praticamente, né? Já está funcionando é, o seu painel. Já está na hora de nós partirmos aí para fazer o site para poder colocar o player lá no site né vamos lá vamos partindo aí para outra etapa é, primeiro nós vamos confeccionar um site gratuito e depois se você é, é aconselhável que você registre esse site né é o gratuito ele não tem a mesma qualificação do outro vamos colocar aqui no pesquisa Comunidade.net Rádios.net rádios com... Olha aqui se... Digita aí comunidade.net Clica aqui em cima Criar site Vamos lá Vamos ver se nós temos o nome Que nós escolhemos para a nossa rádio Rádio Recanto Da saudade Vamos colocar aqui uma senha, já geralmente que nós usamos, né? e o um e-mail da empresa, vamos ver se ele realmente aprovou, daqui é muito fácil, você escolhe o nome que você escolheu para sua rádio, desse jeitinho aqui, uma senha sua e o um e-mail seu, um e-mail bom, né? E eles vão mandar os recados de tudo que precisar para o seu e-mail. Vamos lá, vamos ver se eles aprovaram esse nome. Vamos lá. Não, não aprovou, né? Deixa eu ver aqui. Verificação, falha, tal, tal. É, ou não, não aprovou. Deixa eu ver aqui. Deve ter já um, um Outra captura, tal, tal, tal, tal. tal. É, proteção, recapital, tal, tal, tudo, já. É, deve ter alguém registrado já nesse nome, né? Vamos lá. O é, que, que, que nós colocamos aqui? Rádio Recanto da Saudade. Vamos lá. Recanto da Saudade, então. Recanto da Saudade. Isso aqui não, não voga muito no nome, né? Só, é só para poder a abertura do site. Vamos lá. Senha, né? o e-mail oficial. Vamos lá, Recanto da Saudade. Vamos ver se abre agora. Abriu, né? É Recanto da Saudade. É provisoriamente o site foi aberto, né? Vou ensinar para você como você registra. Mas antes, quando ele abre assim, você precisa pôr uma é, um template provisório. Até você registrar. Então, vamos escolher alguma coisa provisória aqui. Tem vários templates, mas quando você registrar, fica melhor ainda. Vamos colocar aqui é, um desse aqui, por exemplo. Não, esse aqui, por exemplo. Ó. Vamos colocar mil. É, vamos colocar vermelho. É, vermelho, negro, rosa, roxo. Vamos colocar roxo, né? Só, é só... Vamos lá, aplicar template. Vamos lá, vamos ver como é que fica. A internet está baixa demais aqui hoje, né? Não tem tá sido fácil, né? Que esses problemas que tem dado o país aí, eu te falava. Aqui está o site provisório. Esse aqui é o gratuito por enquanto, é somente o provisório. Deixa eu ver aqui, diminui um pouquinho. Você vê que ele já saiu até mais ou menos ajeitado, né? Aqui você está vendo aqui, ó, um domínio provisório recanto da Ele vai atender nesse domínio aqui para você registrar esse site. É muito fácil. Olha só. Aqui você vem aqui Domínio próprio, site premium, tal, tal, tal. Você vem aqui e ativa esse de baixo. Olha só. Eu vou colocar aqui o nome que eu gostaria, só para dar uma olhada se está livre. Ó. Rádio. Rádio Recanto da Saudade. Vamos ver agora, vamos ver como é que está esses domínios, olha só, recantodasaudade.net está livre, o ponto .com está livre, digamos que eu vá registrar, não é o caso agora, é o Recanto, Rádio Recanto da Saudade.com, vou registrar para um ano, Juntamente com o site, eu vou colocar aqui pagar e vou pagar no boleto. No caso, deixa eu ver aqui onde é que nós temos. Aqui é, vai ficar. Olha, aqui fica em R$95,00. É no momento, né? Nós estamos aí, é, dia 2 de abril de 2020, 95 reais, é a estadia para um ano, tanto do site como para o domínio, né? Aqui você simplesmente é, clica aqui em pagar, eu não vou clicar, não vou registrar agora, faz os procedimentos, você vai imprimir o boleto e vai pagar aí na lotérica de, de um dia para o outro, está pronto aí, está registrado, seu site está liberado, vai liberar, sair todas as propagandazinhas que tem aqui e vai ficar bonitinho aí é, para você usar com a sua rádio, né? E vai confeccionando ele ó, devagarinho, aos poucos eu tenho, uma, eu tenho já uma outra videoaula Que mostra como você confeccionar ele devagarinho né? É, depois eu vou colocar no link, no rodapé desse vídeo é, Aqui, deixa eu ver aqui Assim, ah, né? Agora vamos colocar o player da rádio Para tocar, mesmo ele sendo gratuito Vamos lá no stream Vamos pegar o player da rádio Que aí a rádio já vai Vai ficar no ar, né? Eu vou colocar aqui a uma cor bem diferente. Será que fica bom aqui? Não, esse aqui não é meio rosa, meio. Eu vou colocar um azul, então, no caso, né? Não gosto da cor rosa, não. Vamos lá. Você copia. Vamos lá no site aqui. Você vai vir aqui, página, editar página. Início, editar, demora um pouquinho, né? principalmente se a internet for capenga igual a nossa que está aqui hoje, está ruim demais a conta, você vem aqui em, em editor de HTML, deixa abrir né? e cola o código aqui, Tá, apareceu lá, beleza, você vem e grava alterações, Vamos lá ver como é que ficou, né? Mesmo com ele gratuito, você já colocou o play aqui. Esses players, ele, nenhum deles começa a funcionar automaticamente. Mas a pessoa tem de entrar no site e clicar. É um digital, maravilhoso, coisa de primeiro mundo, né? É, muito bem. Aqui tá o início, né? É, aqui tá o início. É, praticamente, a rádio está no ar. E... e aí todo mundo que entrar na página, no caso, já começaria a ouvir né? Também tem os cadastros né? nas plataformas de aplicativo, rádiosnet e os demais Tem o resto das configurações do próprio site, aliás, do, do próprio painel Que nós temos outras videoaulas te indicando como fazer né Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo também que eu mando imediatamente outras videoaulas é, indicando o resto das configurações que você precisa fazer, tá bom? Muito bem, não se esqueça, né? meu telefone é, está lá no comecinho, comecinho do vídeo, assim que entra o vídeo tem o painel lá com o telefone, com o WhatsApp do professor, você pode entrar em contato com a gente que estaremos aí à sua disposição. Você querendo comprar o stream com a gente, é, nós não temos preços de empresas, nós temos é, um preço especial é porque nós damos o auxílio técnico também, né? quando você precisa, somos responsáveis, e se você quiser entrar em contato com a gente, fazer negócio com a gente, vai ser um prazer em trabalhar contigo. Né? Nós temos uma rede de rádio, já que é, trabalha conosco já há algum tempo, experiência nós temos de sobra na área, estamos aí no rádio Deus de 95, nas FM's, é, no sistema de comunicação online, Deus de 2013. Sou operador desse sistema Deus de 2004 técnico de manutenção de transmissão online tá bom aquele abraço todo especial para você você que é, pela primeira vez está aí assistindo a minha aula dá uma olhadinha dá uma vasculhada no canal que tá cheio de vídeo aula boa conteúdos de primeira qualidade você pode aproveitar e também né tem aqueles dias de descanso que a gente viaja e filma cidades por aí e traz aquelas imagens maravilhosas né, principalmente de Minas Gerais né é, para quem não sabe, eu sou fã incondicional de Minas Gerais, um abração para você né, de Minas Gerais, você que está aí nos assistindo, é, que Deus te abençoe grandemente. Eu estou de terça a sexta-feira na Rádio Saudade do Sertão, no seguinte, no seguinte endereço, né, www.radiosaudadedosertão.net www.radiosaudadedosertão.net você acha eu ao vivo a partir das 7 da manhã até as 8h50, tá bom? Muito bem, é, até a próxima vez e obrigado pela atenção.